Ela é leve e asada. Olha aqui embaixo. O que, que é? É leve. É leve. Não, pra ficar tipo caída de lado? Isso. Eu hum. podia ter de com nossa cada coisa ali. Né? E é igual, Tem até que achei Essa é uma das melhores, mais caras. Espera aí que tem que lavar Aí já lava junto com o um jaleco. Não, não. Aquele branco. Ah. Não. Não, não. não, né? Comprei esse shorts por R$5,00 reais. vim vi. todo branco Sem nenhuma mancha Vem está... varrer o chão, você não quer vir varrer Saco! Não é sujeira, é pedra É, então vem recolher ah, ah. Olha aqui na minha mão E o Gordo Manoel Gordo Manoel, cara de pastel o que a que que que tinha colocado na cabeça do neném? Nossa, é piolho! Colocou piolho! Ai, que nojo! Ah. Sabadão, o dia tá incrível. Porém, ainda acabei de chegar, trabalhei e tô cansado. Então, hoje eu não quero fazer muita coisa não, quero ficar de boa. As ah. metade andando na bike, acelerando, acelerando a bike. E o bode ali, ó o meu bode ali, é o um bodão. É, é, cabriteiro. Amanhã temos que comprar um barato pra essa escada, porque minha mãe resolveu cair É escada de madeira, Muito perigosa. E a minha mãe resolveu pegar alguma coisa no chão hoje de manhã. Moeda na escada que caiu <risos> e quebrou. Sem graça. Né, mãe? Tem graça não, tá? O quê? É. Não foi engraçado? Não, foi. Você ficou correndo até as horas, né? Minhas, é, não, minhas não costas ri. aqui tá... Eu não ri. É. Eu tô falando que a escada é perigoso para quem tá descendo. Vai Vaidoso, né? Não é cuidador e de idoso? E amanhã Já a gente vai... A... <risos> e amanhã a gente vai comprar umas coisas de... Antiderrapante. Antiderrapante Antidoze. pra colocar na escada. Antidoso. Antidoso. <risos> Vou colocar ali. Então é isso. Tomava isso muito quando era criança com leite, mano. Eu adoro isso aqui, groselha com leite. Agora deixa aí se você, quando era criança, também adorava tomar esse de cororoba de criança com leite. Uh, delícia. Ah, Enfim, tomamos. Bom, mas é sério, mano, a gente fala brincando assim, mas é muito perigoso. Tem que arrumar a escada porque o que aconteceu com a minha mãe, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Amanda quando eu tava grávida e eu, enfim, eu não arrumei, não dei esse jeito e acabei, acabou acontecendo com ela também hoje. Então amanhã sem falta eu preciso no depósito e arrumar isso daí de qualquer forma para não ter mais esse tipo de coisa aqui em casa. Não dá para andar, você viu o que aconteceu com o pneu? O que aconteceu com o pneu? Furado. Yes, furou o pneu. Quem foi que furou o pneu? Foi o Enzo. Foi eu. Foi, você que furou. Você que furou o pneu, cara. Aqui é a pracinha onde o Enzo gosta de vir, né, neném? Você gosta de vir passear aqui nessa pracinha, não é? Pode. Aqui é a pracinha onde a gente costuma trazer o Enzo, de vez em nunca, claro, porque quem traz mais é a minha mãe quando ela vem. Mas enfim, toda vez que dá e a gente tem força de vontade, a gente traz ele pra vir passear um pouquinho. Cadê a tia, velho? Cadê a tia, Enzo? Meu Deus! Fora isso aqui, tem o parque lá na frente, tem a quadra de futebol onde o pessoal joga. E aí a gente vem e tal. Tem os moleque que andam de bicicleta aqui nessas pistas. Ele, o Enzo foi pegar a varinha do Harry Potter. Recentemente eu comprei um tripé da Job, ele é muito bom. Assim, por questão de ser flexível, é um pouco mais fácil de poder manusear ele, virar, inverter e fazer algumas coisas que o outro não fazer. É, para quem não sabe, o job é esse tripé aqui. Esse tripé aqui, é o diferencial dele é porque ele tem tipo essas bolinhas aqui, e essas bolinhas eu consigo dobrar ela de acordo com o que eu quiser, independente de onde eu for colocar e tal. E ele suporta a minha câmera muito bem, que pesa mais ou menos em torno entre microfone e tá aos três quilos, eu acho Ou menos, cara, um quilo e pouco Sei lá, eu acho que não chega nem a 2 quilos, eu acho A minha câmera, acho que ela tem... Ah não, mas tem a lente Sim, a lente é um pouco pesada Ela tem mais ou menos umas 800 gramas Então... O tripé, a câmera e a lente Pesa em torno de 3 quilos e ele, tá supor... ele suporta Super bem, tá ligado? Eu usava antigamente um outro tripé Ele era um pouquinho mais duro porque Ele tinha umas... Eu acho que as abinhas Elenfeciam essas bolinhas aqui ela era mais ou menos um... Eu acho que era um ferro dentro, tá ligado? Não sei muito bem. Depois eu mostro pra você. Salve família, hoje é um outro dia. A gente veio logo cedo no mercado. Porque acabou algumas coisas em casa e a gente queria aproveitar o dia um pouco, né? Pra poder, sei lá, aproveitar depois a parte da tarde. Mas hoje a gente veio no mercado logo logo cedo. Pra quem não sabe, ó hoje são 10 h 19 e a gente veio aproveitar esse tempinho, vamos fazer umas comprinhas, pegar algumas coisas, porque hoje a gente ainda quer fazer algumas outras coisas. Eu pretendo ainda fazer uma gameplay hoje ainda, para postar na sexta-feira, tá bom? Pra você que não viu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo onde eu tava mostrando um aparelho que eu comprei, então vai lá no vídeo anterior a esse que você vai conseguir encontrar ele e aí você vai ver. Esse agora eu vou fazer configurando ele, fazendo uma gameplay e tal, beleza? Mas agora eu vou partir para minha compra que eu já estou fugindo no foco. Deve fazer compra com a gente, né, neném? Você, Jair. dois a caixa. Caixa é grande? É. Aonde? Lá em cima, lá em cima. Mas a caixa a gente não leva a caixa. A gente só leva a compra. Vamos? Vamos. Vamos? Segura aí que eu vou pegar um, um desses aqui. Não vai pegar um desse não? Hã? Mas ele se vem em um quilo. É, também, mas aquele lá é mais forte, né? Vem. Sim, sim. Sim. É, esse é mais forte. Leva um pequeno, amor. O Italac lá, ó, tem um grandão, vê quanto que é? 18, um quilo. O meu amor. Esse é seu? Não sou, ele não é meu. É sim, é. Senhor, pior que ele 18, faz um com leite também. É É, mas a mãe é a Nicole, eu tá, né, mãe? A mãe é a Nicole, tá, masculheta. Ô, senhor, quanto que é aquele, aquela salsicha ali? Quanto que é, senhor? Fala, 35. Eu, ah. peraí. Finalizamos as compras. De acordo, a gente tava fazendo a soma, né, mano? Quanto você acha que deu aí? Essa, esse carrinho todo. Esse é o cálculo da Amanda. Agora a gente vai passar. Você acha que vai dar mais ou menos do que isso, Benjamin? lá. Eu acho que vai dar mais. Porque tem coisa que a gente. Apesar que a gente teve coisa que era pouco, a gente arredondou o valor, né? Afinal da conta, a gente veio um pouco mais cedo pra aproveitar e não ter fila e tal Já acabamos pegando bastante fila, bastante gente vendo no mercado Agora, deixa aí no comentário quanto que você acha que vai dar Vai dar mais do que isso que ela somou ou vai dar menos? Tem alguém aí? Tem ninguém Eu Vou jogar fora as caixas 170? Ah, falei. Quanto que é essa maionese aqui? Quanto que tá esse, esse moleque? A gente pagou ele, Amanda. Oh. Esse daqui? Eu não lembro de ter comprado isso, não. Chuta quanto que deu, mãe? 245. Nossa, você para chutar é uma beleza, né? 169. É 169. Você e, a que ia passar? Conta, e a sua conta foi 268. Oh, foi... é, deu, deu quase certo. Passou coisa é. mínima. Eu nunca saia com essa babaloqueira. Se a criança vai embora na caixa. Mas adora isso. Bom, finalizamos o nosso dia. A gente chegou no mercado, eu acho que era em torno de sei lá, umas 10 e alguma coisinha. Wow. Agora são... Puta, tá estourando um pouquinho. Agora são 11h22, mano. Não foi demorada. Mas tá bom, valeu a pena, a gente comprou bastante coisa. Tá levando coisa pra caramba e acabamos economizando por outro lado, né? Então é isso aí, mano. Eu vou... Calma deixa eu dar uma ajeitada aqui. Essa parada tá muito, muito feia. Agora sim melhorou, coisa linda de imagem. Chegamos no carro... Né, neném? Que delícia, vovó. Não tô sabendo. Eu quero um. Me dá um. Ah, um. O quê? Pesado, Mas é porque tem 415 quilos aqui dentro dessa uhum. caixa. De alface. 415 quilos. Olha <risos> o carro, abaixou. Ah, rebaixou. E olha, olha a nem sabe do lugar. Falta repolho aqui, ó. Vai repolhinho pra dentro do carro. Vamos ver, né? Esse pesa 13. Tchau, amor. Vai ah, ah. uh. ah. uh -huh. é rasgar a caixa aí, ó. Tô segurando. Bom, e por hoje é só, mano, a gente vai ficando por aqui, hoje acabou o nosso dia, valeu, falou e fui!